Parece que isso aqui é uma Câmara Fenícia de Sacrifícios. Ai! Ai! Ai, me apoiei em três pontos, mas de forma muito ineficaz. Então, armadilha? Armadilha.